Fala, aí, moçada, tudo bom? sim, aqui é o Jorge. Jorge, e o Hoje é dia de maldade total. Hoje é dia de diferenças. Do jeitinho que você gosta da maldade. Hoje vou lhe passar elementos para você acabar com todos eles. Sim, ferir a honra. E você, menininho do dislike, você já sabe, vem com o pai, vem com o pai. Veja, veja, veja, parei assim. Por quê? Porque depois eu levanto aqui. É, meu garoto. É dia de maldade total. Então, chega com o pai, chega com o pai. A primeira ideia é simples. Porque a simplicidade também faz parte de Jorge. Você vai fazer da seguinte forma, 9 e 14. Sim, abertura de mão. Porque você não é mãozinha fraca. Certo? Você vai fazer isso na corda número 4 e na 3. Ah, você quer ver a palhetada? Não vai ver. Você gostou, menininho? Agora, foca aqui, foca! Vamos colocar aqui, ó, 8 e 12, e 8 e 12, e nós vamos fazer esse salto maligno. Você entendeu, menininho? Sim, meu garoto. É uma técnica mais complexa. Tenho certeza que você não vai conseguir. Agora você, menininho do dislike, vem aqui que eu vou lhe passar também uma ideia bem gostosinha. Chega com o pai. Conseguiu pegar, Menino do Dislike? Será que este você consegue? Agora para o Stron Skin Você quer mais lentinho? Não precisa. Para o Menino do Dislike, mais um uma free lessons para ele coitadinho é só erguer a corda menino gostou menino do dislike é o máximo que você vai fazer só que o problema é o seguinte erguer a corda qualquer um ergue o problema é erguer a corda com a expressão de George Maldade, meu garoto, é na maldade. O problema é isso. Você reclama do timbre da sua guitarra. Qual pedal eu compro? Qual pedaleiro eu compro? Não adianta. O som tá na mão, meu garoto. Sim, na mão. Se você não tem a pegada da Jorge, não adianta. Você ter o melhor pedal do mundo, que nunca será. Gostou da Free Lessons? Espero que você tenha gostado e aguardem as novas aparições de Jorge, o espírito do mal.